Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas nos céus As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real tudo perde o valor se isto não for amor. Bendito seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo que me resgatou de uma vida desgraçada, de uma vida desprovida. Pois através do sangue de Cristo Jesus eu eu fui restaurado, fui perdoado. Eu gostaria de meditar num texto que está no livro de Romanos, no capítulo, a partir, no capítulo 5, a partir do versículo 17, que testifica-se o seguinte, Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.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 Muitos serão justos. Eu estava buscando a Deus essa manhã, como sempre faço, e de repente me veio ao coração esse cântico tão antigo, esse hino. Hoje em dia, se perguntarmos aos mais jovens, eles não sabem nem o que é o que quer dizer hino. Mas é tão profunda essa canção. Ela começa dizendo que Ele deixou o esplendor da Sua glória ouvir a esse mundo aqui. Estava só e tão ferido no Gógoda, para dar a sua vida por mim. Enfim, e então reportei-me a esse texto que está aqui, que fala do pecado do primeiro, ou seja, do pecado de Adão, que na sua insurreição deu ouvidos a Satanás, insuflou a sua natureza humana, deixou contaminar-se, não com fruto apenas, Embutido por detrás daquele fruto que nós chamamos de fruto proibido, estava um paradigma. O paradigma da dependência de Deus entre o paradigma do próprio homem e sua autossuficiência. E com certeza, quando nós lemos no livro de Gênesis, a serpente que até então possuída por Satanás, lançou um desafio a ele, pois fez com que ele se envolvesse, se despertasse nele o um desejo não apenas de comer o fruto, mas de tornar-se como um deus. É o que ela disse, é o que nós lemos. Desde então, por causa desse pecado, o homem tornou-se autossuficiente, como se isso tivesse alguma vantagem, já que na sua autossuficiência prevaleceu a falibilidade humana e os fracassos oriundos deste pecado em que o homem abortou o paradigma que seria a dependência, a inocência, a confiança, o amor e os cuidados de um Deus maravilhoso. Desde então, todo homem visa apenas olhar para o seu próprio umbigo. Baixa a vista que nós vimos que desde então o homem separou-se de Deus. Mas como também em Gênesis nós lemos no capítulo 3, quando Jesus Cristo, ou melhor dizendo, quando Deus proferia palavras, aquele casal, assim como também se achegou a serpente, até Satanás, melhor dizendo, que estava possuído, o que havia possuído aquela serpente, e se achegou a Satanás e disse que da semente da mulher viria um que pisaria na sua cabeça, numa clara profecia do que seria, do que sucederia anos depois, séculos depois, quando de uma virgem nasceu um homem chamado Jesus, Yeshua, na língua hebraica. Paulo também escreve algo tão maravilhoso no capítulo 2 do livro de Filipenses, quando ele nos orienta depois àqueles que encontraram em Cristo Jesus a salvação. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, pois mesmo sendo Deus, ele não se usurpou de ser Deus. A si mesmo se humilhou e se fez de servo, sendo obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Nesse, nesse inteirinho, nesse momento ímpar, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu único filho, a cobaia. Porque Jesus Cristo, no meu entendimento, nada mais é senão uma cobaia, porque tornou-se uma cobaia para a expiação dos nossos pecados. Onde eu volto ao livro de Gênesis, quando o próprio Deus, com suas mãos, sacrificou um animal e fez vestes para que pudessem cobrir tanto o ardão como também pudesse cobrir a Eva, ou seja, numa simbologia, numa tipologia, eu diria que estava cobrindo os pecados, numa alusão do que sucederia, já que depois disso sempre houveram holocaustos no sentido de que o sangue perdoasse ou tampasse os pecados da humanidade. Mas como diz no livro de Hebreus, nós vemos já não estava adiantando. era necessário um único sacrifício. Foi quando Jesus Cristo subiu carregando aquele madeiro pesado. Se ofereceu como cobaia, ou seja, se ofereceu como escravo para que através da sua morte tivéssemos vida eterna. Nós estávamos separados deste mundo, falo por mim. Quantas vezes eu, não... Quantas vezes eu renunciei, recusei, rejeitei, até que Deus na sua bondade, na sua infinita misericórdia, colocou uma gota do seu amor no meu livre-arbítrio. Aí entra uma outra questão que eu não gostaria de entrar no mérito dela, na briga antiga entre arminianos, seguidores de Jacob e Arminio e calvinistas. A ela também, o fato de quando eu estava caminhando, eu vi uma discussão tão tola entre um fariseu arminiano e um fariseu calvinista, cada qual puxando para o seu prato a sua sardinha, o seu peixe. Esquecendo que Jesus Cristo é que é o princípio, que é o dogma, que é o paradigma. E, no entanto, eu estava chegando e eu me senti como aquele cego do, no, nos evangelhos. No livro de João, quando Jesus Cristo cuspiu nos olhos de um cego, e começa com um debate com os próprios, os próprios discípulos, tentando arrumar algumas explicações e algumas relações. Ó, oh, mestre, quem pegou... Foi este cego ou foi o seu? Estou trazendo aqui para as minhas próprias palavras. Quem pecou? Foi este cego ou foi os seus pais? Enfim. Jesus Cristo simplesmente disse: nenhuma coisa nem outra, isso foi para que a glória de Deus se manifeste. Por que eu me sinto como aquele cego? Porque aquele cego, ao se achegar aos fariseus, os fariseus começaram a questionar, duvidando que ele era um cego e perguntando, fazendo inquisição terrível acerca daquele que veio dos céus que eles tinham Jesus Cristo, ou seja, a Yeshua, como um homem tiberial, um homem que não era de Deus, mas por conta eles sabiam que um, aqueles milagres só poderiam ser feitos da parte de Deus. E aquele cego, meio sem entender nada, ele disse, eu só sei que eu não enxergava e agora eu posso ver. Enfim, pergunte para ele. A grande realidade é que entre esse fariseu que estava discutindo, calvinista, e esse fariseu arminiano, eu ainda hoje me sinto como um cego, não puxo a bandeira nem de um nem de outro, embora esteja numa denominação que adota o princípio calvinista, se bem que na realidade o propósito delas não é defender a bandeira do calvinismo, de João Calvino, mas sim resgatar almas que estão perecendo. Depois, se as pessoas quiserem até sair de lá e se converterem nos mais ferrenhos e ferozes arminianistas, assim o seja. Por isso é que eu disse que Deus a contra Gota num trocadilho, talvez até um tanto chifrino, eu digo que Deus pingou uma gota do seu incomensurável amor no meu livre-arbítrio que estava deturpado. Na verdade, ninguém tem livre-arbítrio. Nós usamos nosso livre-arbítrio desde que Adão foi influ... insuflado, foi mal influenciado por aquela serpente, ou seja, por Satanás que estava naquela serpente, ele perdeu o direito de ter uma consciência própria. Hoje o homem, sua que nós, ou aqueles que são a sua descendência, ou eles são inspirados, ou eles são direcionados, quer queiram, quer não, quer acreditem ou não, por Satanás, ou então são influenciados, influenciados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus disse nos Evangelhos, no próprio livro de João, testifica: Eis que rogarei ao Pai, e ele vim, e vos enviará o Espírito. Da verdade que vos guiará a toda a verdade. Mas, como o assunto aqui está mais no embate do sacrifício, ou seja, da cobaia, porque Jesus Cristo se transformou numa cobaia viva, aquele que se tornou o Holocausto. Por isso é que eu lembrei do cântico. Estava só e tão ferido no Gócota. Ele podia recusar no Semana, e ele clamou, Pai, aparta de mim é esse cálice. Mas ele diz: Contudo, que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é essa, é que através do sangue derramado da cruz, aqueles que encontram em Cristo Jesus, aqueles que abrem o coração para Jesus Cristo, esse sim. Se foi Deus quem inspirou o meu livre-arbítrio, ou se eu já era o escolhido, isso fica para depois. A minha preocupação agora é de não fazer como muitos fariseus da atual conjuntura, que muitas vezes esquecem de levar a palavra verdadeira aos que perecem. E preferem ficar de gladiando entre si, para ver com quem está a razão. Eu sempre bato na velha tecla que o homem luta por sua razão e por ela dá a vida. Mas a verdade pertence a Deus. Porém, eu, todavia, quero fazer da verdade a minha razão, e não de minha razão a verdade. E a minha razão é uma só. Eu era cego, separado de Deus, inimigo da cruz, como nós lemos na carta que Paulo escreveu aos Efésios, estava separado de Deus. Aqui mesmo nesse livro de Romanos, no capítulo 3, ou seja, dois capítulos antes, o apóstolo Paulo, no versículo 10, diz o seguinte, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. E ele continua dizendo, e aqui, um pouco depois, para concluir essa mensagem, para não prolongar muito, porque eu li o capítulo 5, no versículo 17 ao 19, mas lá no 623 tem algo que é profundo, que diz que, pois, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 3 diz, todos pecaram, porquanto destituído da glória de Deus estão. E eu, como tal, tudo que eu queria era usar o meu próprio, à vontade, o meu, digamos assim, livre-arbítrio, para beber, para viver de prostituição e abominações, e repudiava qualquer coisa com serpente ao Evangelho, até que o Espírito Santo colocou uma gota do seu incomensurável amor e as coisas começaram a mudar. por deixando de ter prazer nas coisas terrenas, nas coisas da terra, nas coisas que insuflavam a minha natureza pecaminosa para suspirar pelas coisas etéreas, as coisas que vêm de Deus." Por isso, essa mensagem fica, nós temos para o cobaia, tanto de arminianos como de calvinistas. Ou seja, Jesus Cristo pregado numa cruz. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Amém.